Hey! Hey detetives e vizinhos bem vindos a mais um vídeo. Gente, saiu um novo código do no Roblox. É uma mochila especial 100 mil seguidores no, no Twitter do Roblox em espanhol aqui. E alegamos, gráfica comunidade em um par de dias. E receberá suas surpresas. Hashtag 100 mil seguidores. Se fosse até em português, né? Que, né? mas é em espanhol. Gente, aqui até o Roblox, da conta do oficial do Roblox. É, fez um coração e chegou Já tá com 108 mil é, Entrou em abril E aqui está a mochila Você vê, esse enter não tava tá vindo no momento é, Tipo, acessório Para as costas Um pequeno obrigado por acostarmos 100 mil seguidores no Twitter Use o código promocional 100 mil seguidores Para resgatar o enter Código válido até 20 de agosto de 2021 Por isso eu tô fazendo um vídeo Porque esse código vai expirar Então você vem aqui nesse site Aqui ó é, como é que é o nome do site? roblox.com.br e Coloque seu código 100 mil seguidores Promocódigo é, Código promocional Regatado com sucesso Aí vai estar tá no seu avatar Cadê? Vamos recarregar a página Então é isso Parabéns aí, eu não consegui né, beijos e eu, e eu já tô com uma mochila, mas eu vou trocar Mas eu prefiro essa mochila aqui Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Gira meu filho Olha essa mochila aqui, é mais bonita, porque ela é preta Eu vou testar azul E é isso, gente, É o código, ó usam, eu vou usar em todas as minhas contas Então nem vou sair dessa página aqui, né? Então, eu vou usar em todas as minhas contas pra mim, pra mim não perder o código, porque já vai expirar, né? E aqui, no, no meu servidor, sempre tem o um anunciamento de código, ó. Só vocês entrarem no meu servidor que sempre vai ter informação assim. é em inglês, gente Mas, é, esse aqui é um, é um servidor não oficial do Roblox, mas é muito bom Porque dá muitas notícias sobre o Roblox, tudo o que você precisa saber E os códigos também Aqui, por isso que eu descobri esse código aqui, a mochila Muito bonito é, então é isso, ó. Muitas notícias aqui E tem diversão pra todos Que jogam Roblox Epa, não carregou e, Gente, olha aqui a mochila 100 mil, bem bonita Mas eu prefiro a preta, né Minha cor favorita é a preta É isso, gente eu Entrei aqui até no jogo pra mostrar pra vocês A mochila Olha a mochila, você não tem, pobre Você não tem, ó minha mochila 100 mil seguidores, 100 mil tá em português, gente. Azul, mas eu vou testar ela, gostei. Até que combinou comigo, gente.